Então, vamos agora resolver esta equação do segundo grau. Temos que primeiro colocar na forma canónica. Então, para colocar na forma canónica, vamos aplicar a distributiva aqui do 2x e aqui do sinal menos. Então, 2x vezes x e 2x vezes 1. Obtemos 2x² mais 2x. Então, o que é que o menos faz? O menos altera os sinais do que está lá dentro. Isto é, ficamos com menos 1 mais x igual a menos 1. Atenção que este menos 1, um, quando passa para o primeiro membro, fica menos 1 um, mais 1 um, e anulam-se, ficando então 2x ao quadrado mais 3x igual a zero. Esta equação é uma equação do segundo grau incompleta que nós poderíamos resolver colocando o x em evidência. Mas aqui, como é pedido para resolver, Usando, aplicando a, a fórmula resolvente, vamos resolver este pela fórmula resolvente. Então, como é que vai ficar? Os coeficientes são o do A é 2, o do B é 3 e o do C é 0. Isto porquê? Porque eu não tenho coeficiente independente, vai ser zero. Aplicando então a nossa forma resolvente, por substituição dos valores, eu fico com esta expressão que aqui se encontra. Atenção que torna-se muito mais fácil, por 4 vezes 2 vezes 0, o 0 uh, é o elemento absorvente da multiplicação, então dá logo 0. Então, fico com menos 3 mais ou menos raiz de 9 sobre 4. Já sabemos que raiz de 9 é 3. E dividimos, então, nas duas equações. Isto é menos 3 mais 3 sobre 4 e menos 3 menos 3 sobre 4. Dando 0 sobre 4 e menos 6 sobre 4. Operando isto, fazemos, fica 0 e, simplificando, menos 6 sobre 4 dá menos 3 mais, sendo, então, as soluções os dois valores de uh, as duas soluções desta equação de segundo grau, menos 3 mais e 0.